Olá, para você que tá aqui no Il Rec. onde a gente tá, Davidson? Na Amazônia, olha aquela tribo, <risos> aquela hoca indígena ali ó, atrás. Mentira, gente, a gente tá no Espírito Santo. Que piada, meu Deus. <risos> que horror. Não, a gente tá no Espírito Santo, maravilhoso, aqui em Vitória, numa região chamada Cari... Cariacica, Cariacica. Cariacica. Ah, muito bem, Eu sempre soube <risos> yes. é. a gente está no Sesc recém-reformado, é né? que nem disse nossa produção falar. aqui Ó, preparado para toda essa comunidade né? ele falou inclusive que tem um morro ali atrás né? informação bem relevante a gente está fazendo o que aqui fora, e Leila? a gente veio mostrar primeiro essa estrutura aqui para vocês do Iurec e mostrar que aqui atrás na roca que o, o Davidson falou está super bonito, que é onde está aqui a... a ah, o acampamento, a área de dança, e a gente vai mostrar um pouquinho, que nos outros a gente não mostrou, como que eles estão acontecendo no meio das, das oficinas, não é isso, David? Isso, vamos mostrar o que eles estão fazendo. Eles estão todos concentrados vamos trabalhando. Vamos lá, Leila? Ó, a gente vai mostrar agora pra vocês um pouquinho dessa do acampamento aqui, que eles sempre fazem, que é um acampamento hacker, não é isso? Isso, eles ficam passam o final de semana inteiro aqui e quando eles né, cansam, é quase difícil eles cansarem, né? Eles vêm para cá para dormir nas barracas. Mostra as barracas aí. Baby. É, vamos virar aqui, que até ficou escuro. Pronto, aí, acho que aqui ficou melhor. E aí o que, que acontece? Aqui tem a, nós temos as barracas, onde eles ficam. Ah, lembrando que essa é a terceira edição já do UREC é, de 2016. E aqui a gente já tem que essa cada edição eles ficam num lugar diferente, né? E, mas geralmente, assim, num agrupamento, num lugar fechado, ou pelo menos coberto. E aqui a gente vai mostrar agora um pouquinho mais pra vocês. É, assim fica escuro. Vamos virar para outro lado aqui, gente, ó. É assim mesmo. Ao vivo é assim, não é? É tipo isso. A gente <risos> vai improvisando aqui. Vamos de Milwaukee. <risos> uh, praticamente Michael Jackson. E ali tá ah, os puffs coloridos. Tem então a galera já dando uma descansada. Ali atrás, ali, ó. Tá vendo os... Os. Como é que é o nome aquele Televisão, onde Isso, tem o quê? Os videogames, o pessoal Sim. vai dançar daqui a pouco, vai jogar. Isso, a gente vai fazendo agora um walker de novo. E nós vamos subir agora. que most... é, tudo aqui tudo de, de, de caranguejo. Ré, ré. Para vocês darem uma olhada aqui como é que é. Mas o mais importante é que vocês vejam é, a oficina, estamos olhando para trás aqui para ver. Que, vai, que está acontecendo já agora. E a gente vai subir aqui, ó, peraí, vamos. vamos subir, agora tempo. dá, agora tem luz. Olha ali o nosso diretor, gente, ele nunca aparece, né? Pois é, ó, tá sempre correndo aqui, é. gritando no nosso ponto aqui pra é. gente... Alô, alô, diretor, Isso. A gente tá certo, pode ir agora. Pode deixar, o caminho tá livre? Pode ir! <risos> Pronto, agora pode ir, então aqui. Aí eles vêm saem ali daquele acampamento, que, é, que fica aqui na parte mais embaixo... É, para ir depois para um outro espaço onde tem as oficinas, onde acontece a maior parte do, do processo mesmo de atividade deles, não é isso? Deles? É, E está organizadinho, está tudo lindo, está tudo bem arrumado, está tudo bem projetado, como sempre os UX fizeram, né? É, e assim, eles estão amando já. A gente está no primeiro dia, hoje é o dia de sábado, são 36 horas intensas de aprendizagem aqui sobre gestão escolar a partir do olhar dos meninos, né? Então, é, vamos aqui entrar, vamos olhar um pouquinho. Ha! Não era ao vivo! Pois é, a gente fala que é ao vivo, mas igual a Xuxa, a gente fala que é playback mesmo. Na verdade, gente, faz de conta que é. Então, vamos lá! A gente, vai... a gente continua de ré aqui, porque Exatamente. hoje é o vídeo da ré. Né? Exatamente, a gente vai mostrar pra vocês agora... O, o momento em que as oficinas acontecem Agora nesse momento Está acontecendo uma oficina design thinking é, Na parte que eles fazem A pergunta que eles vão solucionar Um problema que eles vão solucionar Olha o tanto de gente Levanta aí, Davis Olha lá O tanto de gente que a gente tem aqui No YouHack do Espírito Santo Que é a hashtag É, sim. Exatamente. Olha só, gente, e aí a gente vai mostrar aqui um pouquinho dessas oficinas para vocês. Eles estão pensando na pergunta que eles vão resolver para essa questão da gestão escolar, da, da questão mesmo da aprendizagem nesse processo da, da gestão escolar, que é o ponto aqui do Iurec. Vamos olhar é, aqui. Eles brincam, eles se divertem, mas eles também sabem trabalhar a sério. Os trabalhos aqui já estão a todo vapor, né, Lila? É, é. Trabalho e diversão é um dos pontos do e Vamos dar uma olhadinha aqui neles agora. Ó, vamos ver aquele grupo ali que tá. Eles já pensaram em sonhos e pesadelos. Olha lá, vamos dar oi, gente. Dá um oi, oi, a gente está ao vivo. Oi, mas não é um ao vivo, bem ao vivo, é um ao vivo gravado. Mas é, entendeu? Sacar, né? Ao vivo. É um ao vivo. Conta pra gente vocês já pensaram em que aí. Ah, já pensei no né? sonho, pesadelo do cagado... Oh, meu Deus! Olha só, acabou de o pesadelo, inclusive ser inundado, para que ele não aconteça mais. <risos> Gente, mas me conta, vocês já estão pensando na pergunta? É isso? Ah, eu pensei em como estimular o ensino nas escolas, já que tantas pessoas reclamam que vão supor a matéria do ensino médio é vulgar, ou baixa, coisa fácil. Como estimular, aumentar e avançar mais. Bom, vou deixar eles limpando aqui, que eu, a gente fez caquinha, fez merda aqui, e a gente finge que não fez. Tchau, gente. Tchau. Vamos ver o próximo aqui. O mais engraçado é que a Leila sai de como se nada estivesse acontecendo, tá, gente? Vamos olhar é, aqui. Vamos olhar o olha, outro que não tem que, água por perto é, vamos ver um que não tem água por pé para não derramar. Oi, gente, tudo bem? Oi. A gente está ao vivo, dá um oi. Oi. Oi. Gente. Não é um ao vivo, ao vivo, mas é tipo, é tipo ao vivo, saca? E aí, conta o que vocês estão fazendo agora nesse momento? Bom, nesse momento nós já terminamos, só estamos descendendo o nome do grupo no momento só, apenas. Ah, mas aí vocês pensaram o que aqui? O que, é que vocês fizeram aqui? Bom, é, primeiro falamos os nossos sonhos, né? A maioria é referente sobre as aulas atas e pesadelos que relata muito o descaso com o governo... E falando muito sobre a PEC 55 também. azar tá vendo, pessoal? Aqui, gente, é tipo crítico mesmo, arrasado. Parabéns, muito bom. Tá vendo? Não é, Deus? Se eles dançam, eles brincam mais? Eles também ó, usam a cabeça para procurar soluções. Para a escola, tirando assim, pegando os pesadelos e tentando transformá-los em soluções. Exatamente, isso é um ponto muito importante dentro desse processo do UREC. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra galera, sem derrubar a água. Leila, oi gente. Oi. oi, então, oi. tá ao vivo. Oi, oi, oi pessoal, olha lá, olha oi, que é tudo ao vivo, ó. Uhul. Conta aqui pra gente, Pri, o que, que eles já fizeram até agora? Então, aqui eles já fizeram o quadro dos sonhos e pesadelos, porque quando eles vão, a gente vai pensar num desafio, a gente tem que considerar os nossos sonhos, ou seja, aquilo que a gente quer que aconteça, mas a gente sempre tem que lembrar dos problemas, porque senão a gente é ingênuo ou então a gente fica paralisado só pensando no problema. Quando a gente combina os dois, a gente vai tentar achar um desafio que a gente possa buscar uma solução para ele. É isso que eles estão agora definindo, o que mais chama a atenção deles aqui, que eles gostariam de usar como desafio, criar esse desafio. E o que mais que vocês já estão percebendo que chamou a atenção aí, por exemplo, dos sonhos? <risos> é isso que você acabou de falar, leitura. É, okay. Ah, da leitura? É que eu não tenho vergonha de falar em público, gente. Vai, ajuda ele. Não, lembrei, não. Ah, lembrou? Não, lembrei não. Ah, <risos> gente, o pessoal aqui tá cheio de ideia, mas tá tímido. Assim não dá, né? <risos> Daqui a pouco a gente volta e mostra esse desafio pra vocês. Mas é isso. Obrigada, gente. Boa sorte aí pra vocês. Pessoal tímido, né? É, pois é. Sim. Mas só que quando desliga a câmera, todo mundo já volta a ser o normal, gente. Tudo é. É tímido ainda. No final do evento vai ter gente querendo aparecer aqui, ser repórter. Eu, aqui. eu só olha, queria olha, deixar. uma coisa na nossa tela, um, um slideshow. <risos> na nossa tela. Aí você tá vendo sonhos e pesadelos. Que a gente molhou. Isso, estão secando agora. A Leila <risos> saiu como se nada tivesse acontecido. <risos> Os meninos estão aqui pendurados na frente do ventilador, ó. <risos> Deixando todo mundo com calor para secar o cartaz. E ela Mas... falou assim: gente, vamos ali. Olha, não aconteceu nada. <risos> continua, minha irmã. Mas eu vou te dizer o que, que é, gente. É porque assim, é um desafio para eles. <risos> é isso, gente. Isso tudo é para mostrar para vocês como que é, é Meu Deus, nossa, Deus, olha só. Olha o tornado, meu Deus. Olha o tornado. Isso tudo é para mostrar para vocês. Como que acontece aqui ao vivo, levando um pouquinho dele só para mostrar mais uma vez essa galera E para mostrar pra vocês como que acontece o rec ao vivo E agora a gente vai aqui no momento Beyoncé, né? Isso, eu não tenho cabelo para jogar, meu cabelo é duro, não sai do lugar <risos> Olha só, gente, maravilhoso Até o próximo que esse é o primeiro de uma série de três Valeu! Tchau!